E aí já bem-vindos a mais um vídeo do Botolog Belém Como vocês estão? Tudo alright, tudo alright estão aqui do frente da Zé, o clube daqui da Telegraph Na verdade aqui já é barreira né Então cubo de barreira Como vocês estão Desculpem a ausência do canal Mas é que estava com um problema na câmera Não sei se dá tá problema Eu acho que se o vídeo for lá, é porque o problema parou? O que acontecia? Eu tava com problema no áudio da câmera. No áudio, né? Eu. Quando eu gravava no quarto pra testar o áudio, né? O áudio pegava beleza. Mas só é de casa o áudio começava a chiar, pipocar, às vezes nem funcionava nadinha. Aí eu, né? Postar um vídeo com o áudio tudo chiado, né? Então, deletei. Gravei acho que uns 10 vídeos e deletei todos. E um desses, né, sobrou só um rastinho que pegou um pouquinho do áudio Mas pra mostrar um três pra vocês aí Que assim, eu não vou acreditar, cara Se fosse filmado, ninguém acreditaria Eu vim para comprar uma araninha né, dessas nos chineses de aranha de prender capacete, só que ela não é muito confiável. Ela tem muito, muitos buracos. O, a, os nós que tem nelas né, é, se, se movimentam em, no, no, horizontalmente e verticalmente na malha da rede e não, acaba que não, às vezes fica um, um buraco grande. No, para varar o capacete e aí um desses dias eu estava indo para UFRA e prendi o capacete com essa aranha logo nos primeiros dias que eu comprei e aí eu tava indo de boa né, quando eu cheguei para ir quando eu parei, desci da moto, eu vi o capacete pendurado pela rede tava aí pendurado só pelo ganchinho do da rede, quase que eu perco o capacete no caminho, que ele ia cair ia se quebrar todo ou então ia se danificar podia até acertar outro carro e ela me dar um prejuízo tremendo aí pra preparar. reparar, imagina se o capacete desse cai na pista e vai quicando e, e acerta um carro atrás, toma moto derruba alguém bate no vidro do... do carro e quero então amassa o carro de um carro um capacete da moto, era um capacete da da moto sky capacete da moto sky é muito pesado cara Parece um coco <risos> E aí falei, meu Deus do céu Olha que... que eu escapei Foi muita sorte <risos> Livramento de Deus Na verdade aí eu fiquei assim Caramba, não vou mais usar essa Essa rede aí Porque sei lá como foi que ficou preso Que negócio que não caiu Olha no vídeo aí Caraca velho Então ficou quase Então fica pois Paguei aí 5 reais nessa, nessa rede pra prender que o capacete Só que eu não me toquei que os nós dela São, são folgados aí não, não prende Não tem não dá uma certa firmeza Tem um lado um lado negativo, né? o lado bom e o lado negativo O lado bom que tu pode movimentar os nós para cobrir um baú, por exemplo, né? mas o lado negativo é justamente isso, que às vezes fica um buracão, fica tipo uma rede furada de futebol. Chutou, a bola passou, não agarrou. Aí não tem combate, aí o capacete sai mesmo na trepidação, né, às vezes a gente não enxerga um buraco, então passa uma lombada um pouco mais forte. E aí o capacete deve ter se desprendido e ficou pendurado só pelo gancho, e por algum milagre divino. Ah! E do jeito que às vezes eu sou distraído com algumas coisas. Capaz que eu nem. Dependendo da velocidade, capaz que eu nem percebo que o capacete teria caído no chão. E eu cheguei em casa e ia ficar, ué, cadê o capacete?